Eu sou o Marcio Coba Eu sou a Luciana Luzinha. Lu, vocês têm alguma igreja? A igreja são pessoas que decidiram obedecer e andar sobre as palavras de Jesus. Então a igreja não é um lugar? Não, a igreja somos nós. E vocês são uma igreja orgânica? Igreja orgânica é voltar ao princípio dos apóstolos em Atos, de não ser contaminado com essa cultura religiosa que transformou a igreja hoje. É mais ou menos como um alimento orgânico, ele não precisa de agrotóxicos e alguma intervenção externa para conseguir gerar o seu próprio crescimento. Então vocês são algum tipo de célula? Nós não somos nenhum tipo de célula, porque célula está ligada a uma instituição religiosa se Jesus é o nosso pastor, ele é suficiente, a gente não precisa estar ligado a nenhuma instituição religiosa, porque a igreja é chamados para fora. Cada uma das células sempre se reporta a uma matriz, ela é sempre dependente e presta contas para uma igreja institucional. Então vocês são desigrejados? Se a gente vive em obediência a Jesus, por que não seríamos igreja? Onde eu vou levar as pessoas? Vou levar para a igreja? Mas se ela precisa ser a igreja, se eu vou levar ela para um lugar, então ela não precisa ser nada. Em qualquer lugar, eu sou a igreja. Então vocês são algum movimento de protesto às instituições religiosas? Por passar por várias denominações, por vários processos que o Pai fez nas nossas vidas, a gente não é um movimento que quer destruir as sinagogas ou as denominações religiosas. Acho que a gente pode dizer que não estamos competindo com as instituições religiosas. Nós não estamos querendo se diferenciar delas. Não estamos disputando os membros. Tem joio e trigo. isso pode estar em casas, instituições, sinagogas. É Deus que vai fazer essa separação no último dia. Busquem ouvir o que o Pai tem chamado vocês e não tenha medo. E até o próximo vídeo. Falou.